Você com certeza conhece ou pelo menos já ouviu falar sobre o Elon Musk, pessoa aí que hoje atualmente se tornou a pessoa mais rica do mundo, tendo um patrimônio aí de 266 bilhões de dólares é uma pessoa realmente muito conhecida e ele foi eleito pela revista Times a pessoa do ano de 2021, então a pessoa ali mais influente, a pessoa mais comentada do ano de 2021 neste vídeo eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre essa premiação que ele acabou vencendo e também comentar um pouquinho sobre como a gente tem que ter um bom senso em relação ao poder de influência que hoje os influencers possuem e que a gente tem que tomar muito cuidado e ficar de olho olho em relação a isso. Então, fique até o final desse vídeo que eu garanto para você que irá valer muito a pena. Fala, empreendedores e empreendedoras, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo. E neste vídeo, assim como eu falei para vocês na introdução, a gente vai comentar um pouquinho sobre uma premiação que o Elon Musk ganhou. Porém, antes de ir para o assunto principal desse vídeo, eu preciso pedir um pequeno favorzinho para vocês. Como eu não sou o Elon Musk, como eu não tenho um patrimônio de 266 bilhões de dólares, eu preciso demais do seu apoio, da sua contribuição com algo muito simples você pausar esse vídeo cinco segundinhos dá uma olhada aqui embaixo se você já está inscrito no nosso canal caso você ainda não esteja inscrito se inscreva para contribuir aqui com o trabalho que eu estou desenvolvendo para vocês para que eu possa continuar trazendo conteúdo sempre da melhor qualidade para vocês e melhorando a cada vídeo que eu trago para vocês assim tanto eu quanto vocês podemos crescer juntos Bom, agora que você já se inscreveu no canal vamos lá sem mais enrolação falar sobre o assunto principal desse vídeo o elon musk é uma pessoa muito controvérsia aquele tipo de de pessoa que você vai ter 50% que odeia e 50% que ama não existe meio termo quando a gente fala sobre o Elon Musk é uma pessoa de opiniões muito forte mas também é uma pessoa que muda muito frequentemente sobre opiniões e isso a gente pode observar pelo passado recente dele, pelo histórico que ele tem apresentado. Ele um dia pode te falar alguma coisa, passou dois meses, ele vai ter mudado totalmente de opinião, vai te falar algo totalmente diferente. Então, é uma pessoa que a gente não pode dar tanto peso assim para a palavra dele, porque pelo histórico que ele apresentou, ele é uma pessoa que não liga muito para a palavra dele, ele não é aquela pessoa que vai seguir firmemente o que ele falou para você e ele é uma pessoa aí que conseguiu no ano de 2021, foi um ano muito importante sem dúvidas para ele, porque a sua empresa principal que é a Tesla teve um aumento novo na valorização das suas ações de 38% sua empresa também a SpaceX, que ele é CEO também teve um ano muito positivo, é uma empresa que ele tem como objetivo a colonização de Marte, então ela teve também o ano de 2021 sendo muito positivo ele conseguiu ultrapassar o Jeff Bezos e se tornar a pessoa mais rica no Mais Rica do Mundo batendo aí 266 bilhões como patrimônio então realmente foi um ano muito positivo e isso justifica ele ter sido eleito a pessoa do ano de 2021, então aquela pessoa mais comentada a pessoa mais pesquisada a pessoa que ficou ali na boca do povo no ano de 2021 e isso daí eu não tenho nada contra realmente eu acredito que faz muito sentido ele ter sido eleito, mas o que eu quero comentar aqui com vocês um pouquinho é sobre a questão da influência que ele tem através das redes sociais dele e não só ele como outros influenciadores também e algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Um exemplo bem claro sobre essa influência que ele tem foi basicamente o que aconteceu com o Dogecoin, Para quem não sabe o Dogecoin é uma criptomoeda que foi criado no meio de 2020 ali, como se fosse um meme, só uma brincadeira não era realmente uma moeda para ser levada a séria como o Bitcoin, como o Ethereum que são duas criptomoedas aí que estão se consolidando como criptomoedas que o pessoal está começando a entender como é que funciona e está começando a gostar Realmente o Dogecoin foi uma moeda que foi criada ali pelos seus dois criadores como só um meme, uma brincadeira, e aconteceu que caiu no gosto do povo e ela teve uma valorização muito rápida assim que foi inaugurada, mas depois despencou essa valorização dela, e quando estava ali nos valores de 575 milhões de dólares, mais ou menos de valor de captação, ou seja, o valor total que tinha na plataforma do Dogecoin, o Elon Musk foi lá e ele fez um tweet comentando só pontos positivos sobre o Dogecoin e todo mundo que segue ele no Twitter, que são mais de 66 milhões de pessoas se sentiram influenciadas a ver o que é o Dogecoin, isso fez com que o Dogecoin subisse daqueles 575 milhões de dólares que ele estava para um valor de captação de mais de 90 bilhões de dólares, ou seja, um aumento de 150 vezes, um aumento muito expressivo com o um único Twitter do Elon Musk. Então isso mostra como a influência dele é gigantesca através das redes sociais, ele não tem o Instagram, pelo menos eu fui procurar o Instagram dele e acabei não achando, mas mesmo que ele não tenha, um Instagram direto, ele tem um Instagram de fãs aqui no Brasil que tem mais de 2 milhões de pessoas. Então dá pra gente ver que realmente ele tem uma base de fãs muito engajada, uma base de fãs que acompanha muito ele e gosta do que ele faz, gosta do que ele fala, aparentemente pelo número de seguidores que ele possui, né? Aí o que eu quero trazer aqui pra vocês como assunto principal para a gente poder encerrar esse vídeo com chave de ouro. É muito importante que hoje a gente tenha, mais do que nunca, um bom senso de tomar muito cuidado sobre tudo aquilo que é passado para nós, principalmente pelos influencers. Tem muitas pessoas que vão seguir cegamente o que o influencer fala porque ele admira aquela pessoa, porque ele acompanha aquela pessoa há muito tempo, porque ele vê o dia a dia daquela pessoa. Mas é importante que a gente não perca esse nosso bom senso de pensar por nós mesmos, pensar com a sua própria cabeça, se realmente faz sentido que aquela pessoa está falando, se realmente aquilo se encaixa para você, se realmente fazer sentido, tudo bem, aí você segue como você achar melhor. Mas se não fazer sentido, você tem todo o direito de criticar aquela pessoa, aquele influencer, porque ele é um ser humano como você. Nós temos essa tendência de colocar num pedestal aquela pessoa que é um influencer de acreditar que é uma pessoa que não vai cometer erros, que é uma pessoa perfeita, mas não é assim que funciona. É uma pessoa como qualquer outra e ela está passível de erros. Então, quando ela vai lá e fala alguma coisa que você discorda, você tem o direito de discordar se realmente aquilo não fazer sentido para você. E esse é o ponto principal que eu quero trazer aqui para vocês. Quando alguém falar alguma coisa que você discorda, não importa o tamanho do influencer, é a sua opinião, você discorda e pronto, acabou. Você tem esse direito de estar discordando e ninguém pode tirar esse direito de você. Mas bom, este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de clicar aqui embaixo no gostei. Compartilhe esse vídeo para pelo menos duas pessoas para que que esse conteúdo possa chegar no maior número possível de pessoas, você não tem noção do quanto você me ajuda quando você faz isso, realmente faz com que o nosso canal cresça cada vez mais rápido, e nos vemos no próximo vídeo.